Você também. Hum, muito bom. Sem caô. Eu vou abrir isso aqui, hum. eu vou beber isso agora. <risos> Hoje é dia de transformar uma das balinhas mais deliciosas do universo nessa bala líquida maravilhosa. Eu sou o Tavi Seji, e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Hoje eu vou trazer pra vocês a receita dessa bala líquida maravilhosa feita com aquela goma mais maravilhosa ainda, que são as Finis. Sabe o que dominou, tipo, o mundo, o universo, por ser tipo, deliciosa, tem uns um sabores tão diferentes que a gente não consegue parar de comer? É essa bala. Quando eu era pequeno, eu lembro que tinha umas balas líquidas compridinhas que minha mãe comprava pra mim aquilo era maravilhoso. Era importado, não era muito barato, só que de tão gostoso que era, não durava, tipo, uma hora assim a bala já acabava, né? Era praticamente suco que a gente estava tomando. Eu descobri como fazer usando fine e água. Isso é maravilhoso. Então eu decidi compartilhar isso com vocês, meus monstris aí do outro lado, pra vocês se tornarem crianças felizes assim como eu estou nesse momento. Mas antes, pra você não perder nada do que eu é apronto por aqui, se inscreve no canal. Clica naquele sininho maroto e é lógico, o monstrinho que é monstrinho logo deixa o like no começo do vídeo, não é mesmo? Bora! Bora pro tutorial porque é muito fácil de fazer. Você vai precisar de bala fine, um potinho limpo de spray, 110ml de água. Você pode escolher a fine que você quiser. Eu decidi comprar aquelas de ursinho que são as minhas favoritas. E usar as cores dos sabores que eu gosto. Eu separei 14 ursinhos Fini para 110ml de água. E depois... Leve no micro-ondas por mais ou menos um minuto. A few later. E é só mexer bem depois que você tirar do micro-ondas. E deixe esfriar normalmente sem colocar na geladeira, porque senão ele vai ficar duro de novo. Aí, com toda a delicadeza do mundo, você coloca no potinho. Se você tiver um funil, melhor. Como eu não tinha, eu usei esse contador mesmo. Agora é só fechar o potinho e se deliciar com essa bala líquida maravilhosa feita de fine. Eu realmente espero que vocês tenham gostado Nossa, babei! Eu realmente espero que vocês tenham gostado Se você do outro lado fizer a balinha fine Deixa aqui embaixo nos comentários Se você for fazer essa bala líquida Qual o sabor que você mais gosta Qual o sabor de bala fine Você do outro lado decidiria usar para fazer a sua bala líquida É isso aí meus monstrinhos, eu amo muito vocês Até a próxima e falou